Apenas o Mr Beast pode comentar neste vídeo. Entra no grupo do Discord que está na descrição e inscreve-te no canal.